Você quer aprender tudo sobre o Minecraft? Tudo que você tem conhecimento e tudo que está pra sair? Então você está no canal certo! O canal que vai te possibilitar isso! O meu canal chamado Máximos! esse canal e eu te respondo tem várias séries que ainda estão por vir e séries que já existem como por exemplo os mega vídeos que são vídeos mega trabalhados e que demoram dias para ser feitos tá mas essa é a única série do canal e eu lhe respondo não temos mais séries como dicas e truques do minecraft fotos de minecraft como fazer e etc todas as séries que precisamos para virar um top crack Maravilhoso jogo. Então se você quer virar um super pro no Minecraft. Inscreva-se no canal simplesmente clicando nesse gigante botão vermelho para garantir esses benefícios. E é claro, veja os vídeos que já foram lançados para aprender muito sobre o Mine. Só clica na tela. Então é isso meu futuro aluno. Tchau!